Bem, eu estou aqui na coletiva da Associação Brasileira de Angus e tenho o prazer agora de conversar com José Roberto Pires Weber, que é o presidente da associação, que fez um anúncio muito importante hoje, que é a respeito do Ultra Black. Explica para nós, para o ouvinte do AgroLink, o que, do que, que se trata. Bem, na verdade o Ultra Black é uma raça nova, oriunda da Austrália que nós estamos trazendo para o Brasil e onde a Associação Brasileira de Angus será, por delegação do Ministério, a entidade autorizada a fazer os registros do nosso país. Então, a Angus, que era uma entidade promocional de raça, agora passa a ser também uma entidade registradora da raça ultra-black, que nada mais é do que um cruzamento entre Angus e Zebuínos, na proporção de 81% de sangue angus e 19% de sangue zebuíno. Isso vai viabilizar que esses animais, a critério evidentemente de cada pecuarista, possa ser utilizado no Brasil central em condições de climas mais quentes, é um animal mais resistente a ectoparasitas, portanto vai enfrentar melhor os problemas decorrentes do carrapato e é uma ferramenta a mais que nós estamos disponibilizando. Sem achar que é a oitava maravilha do mundo, nem que vai resolver tudo. Mas que é mais uma possibilidade do pecuarista poder executar melhor o seu trabalho de produção de alimentos. De outra parte, é uma raça que vai trazer, além de todas as qualidades do angus, habilidade materna, precocidade, qualidade e macias da carne, vai juntar a isso as características positivas dos ebuínos com uma raça mais resistente, uma raça que tem mais defesas contra o ambiente agressivo. E isso tudo vai fazer também com que essa raça, pelo seu grau de 81% de angus, possa ser empregada dentro do programa de carne e angus de qualidade. Porque hoje a demanda de carne e angus não está sendo atendida pelos animais que nós temos. Isso considerando-se que no ano passado abatemos 500 mil cabeças e somos o maior programa de carne certificada do Brasil. Portanto, o Ultra Black veio para ficar. Nós já estamos também anunciando, e quero anunciar aos leitores do AgroLink, que em 2020 teremos um leilão, primeiro leilão nacional de Ultra Black, como uma forma de estimular, desde logo, os produtores a realizarem os cruzamentos necessários para atingir essa raça, que é uma raça pura, oriunda de cruzamento, mas é um sintético puro, que tem que cumprir todo aquele rigorismo determinado pelo Ministério, e que nós já estamos tendo a oportunidade de venda dos animais, e demonstrando que esses animais poderão e deverão integrar o programa de carne e que tem uma bonificação extra, sobre o preço de carne no mercado. Com certeza. Bom, e falando um pouco agora sobre a carne Angus, a presença dela na Expo Inter esse ano, quais são as expectativas? Bem, a carne Angus tem sido sucesso. Eu, sem falsa modéstia, te diria que é uma carne, é uma grife de carne. Hoje no mundo inteiro, tu falar de carne Angus é te traz à mente carne de qualidade. Na Expo Inter nós vamos estar participando da vitrine da carne. Que é um evento liderado pela Farsul, onde os cortes de carne -angos serão apresentados ao público em geral. E também vamos ter o um nosso restaurante uh, no Parque de Exposições, no nosso stand, que só serve carne-angos, uma cara diferenciada, onde todos poderão uh, provar o sabor e o diferencial que ela tem. Muito bom, eu tive a oportunidade de provar aqui e confirmo, a palavra do presidente realmente é muito boa. Fica então o convite para todos irem até a Expo Inter. Sem dúvida, eu convido o pecuarista e convido o homem da cidade, que ele vá lá para ele ver do nosso trabalho, para ele saber da nossa dificuldade, para ele entender que as coisas não são fáceis, e diria mais, nós estamos num momento difícil também para a pecuária. Do ano da safra anterior, de 2016 para a atual, nós tivemos uma queda de 24% dos preços dos produtos agrícolas, sem que tivéssemos nenhuma redução no preço dos insumos. Portanto, nós estamos lutando com muito denodo, para superarmos a crise, o que certamente nós vamos fazer através da qualidade, que é o que nós precisamos na raça Ramos. Muito bem. Obrigado, presidente. Boa Expo Foi um prazer. Esperamos todos lá no Parque S brasil